Fala pessoal, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje para trazer os mods essenciais para os consoles, tanto Xbox quanto Playstation. A maioria dos mods que eu vou mostrar aqui vão estar disponíveis para as plataformas. Lembrando que normalmente as traduções não vão estar disponíveis no Playstation, mas o restante dos mods é 90% de certeza que vão estar disponíveis na sua lista. Já se inscreve aqui no canal e bora para o vídeo. Bom pessoal, eu vou mostrando para vocês aqui na tela a minha lista de mods e nós vamos discutindo um por um aqui qual que é a ordem de carregamento e para que, que serve cada um dos mods. Bom pessoal, começando aqui no primeiro Reforging to the masses". É o seguinte, esse mod ele vai... Reforjar algumas armas. Você pode dar umas características novas para armas únicas e muitas outras armas. Espadas se tornam lanças e várias outras opções. O segundo mod que vocês estão vendo na tela é a tradução, que normalmente não está disponível para quem joga no Playstation, pessoal. O Encap FPS aqui, pessoal, ele vai estabilizar sua taxa de FPS em 60 FPS o jogo fica outra coisa. Esse mod Vanilla Plus, ele melhora algumas das mecânicas já existentes nos jogos. Como, por exemplo, você vai ter aqui vários imperiais, os camps dos imperiais ao longo de Skyrim. Assim também para os Stormcloaks, Mortal Enemies. São, mort... são inimigos que você encontra durante a sua jornada, que são bem mais difíceis de derrotar. E outras mais opções aqui dentro do mod que vale muito a pena instalar. O Alternate Start aqui, pessoal, esse para mim é um dos principais mods para quem tá cansado daquele início que a gente sempre vê quando vai iniciar um personagem novo. Então aqui você vai ter várias opções de inícios, você pode começar em locais diferentes, você pode ser um bandido, você pode ser um militar, você pode ser várias coisas, tem muita opção. Lembrando que Alternate Start, pessoal, ele também tem tradução, então se você buscar a tradução dele dentro das, dos seus mods lá, que estão dentro da lojinha lá, você vai encontrar a tradução salvo para o Playstation. Esse Total War Armory, ele é muito legal, pessoal, ele vai trazer uma visão completamente diferente para os guardas das cidades. Então, por exemplo, você vai ter uma mudança no capacete, nas armas, na própria vestimenta dos militares, desses guardas, você vai ver completamente diferente do Vanilla. Esse aqui eu super indico que você instale. O Skyrim Particle Overall aqui, pessoal, ele vai adicionar fumaça, algumas partículas. Eu achei incrível esse. Esse mod aqui vale muito a pena, dá um, um ar muito legal, principalmente para florestas, para cidades, eu achei muito legal. O Wardinator, todo mundo já conhece, ele muda a questão dos perks de habilidades. você quer uma jogatina diferente, com mais perks, com diferentes modos de formar seu personagem, esse aqui é super recomendado. O Imperials é o seguinte, ele vai trazer características raciais diferenciadas para cada raça. Ele vai modificar como cada raça é dentro de Skyrim. Então, às vezes, você vai ter um benefício muito melhor para determinada raça, deixando o jogo muito mais interessante para você jogar com outras raças. Esse More Kill Moves aqui é aquelas cenas que você tem... Quando vai executar um inimigo, ele traz mais kill moves, aquela câmera lenta, deixa muito legal. Esse aqui, Israel Lot Weapons, aqui, é o seguinte: são as armas lá do Senhor dos Anéis, ele acrescenta uma porrada de armas novas, então é o um aumento de de mais armas dentro do jogo, super indico. O sacrosante é o seguinte, vai ter mais perks de vampiro. Então, você se tornar um vampiro Lorde ali, você vai ter mais opções, é mais ou menos no jeito do ordinator, então vale muito a pena. O In Acid Blood Textures deixa várias texturas de sangue quando você está no meio da batalha. Então você vai ver sangue espalhado no chão, na parede, quando vai dar uma realidade muito melhor. True Storms, pessoal, pô, é muito legal esse, esse mod, porque quando começa a chover, cara, parece que tá chovendo real. Tanto nos sons, quanto nos efeitos que você vai ver na tela. Immersive Citizens, você dá mais realidade para os personagens, os NPCs do jogo. Então eles vão interagir entre eles, o cara comprando uma coisa na, na lojinha, alguma coisa do tipo, vai dar mais realidade, mais um tom mais humano para os NPCs do jogo. Esse Ars Metallica, ele melhora o sistema de craft do jogo, deixa o sistema mais legal, mais interessante, com mais opções para você trabalhar dentro do jogo. Super indico porque eu acho o sistema de craft do jogo uma verdadeira merda, eu acho muito chato o seu smithing para você subir o nível dele é uma merda, gente. Então, assim, super recomendo que você instale o Ars Metallica. Agora, gente, esse próximo aqui, o Amazing Flower Twix, você, além de ter mais opções com seus companheiros, né, com, com seus seguidores, por exemplo, você pode dançar com seus seguidores, abraçar, acampar e tudo mais. Mas a, a principal função que eu instalei esse mod é que você pode ter mais de um seguidor. Eu, eu tenho sempre no meu grupo dois ou três seguidores, que aí fica bem legal, fica muito divertido. Dá para você jogar num nível mais difícil, vale muito a pena. Cloaks e Capes já fala tudo o que é isso aqui, é. são novas capas, no, é, vários mantos, mu, muita opção de personalização de personagem, cara, é muito legal. Esse Replacer de Imperial Sword é só mudando a cara daquela espadinha comum que a gente sempre encontra no começo do jogo. Animated. Armory aqui é novas armas, é mais trazer mais opções para a gente poder jogar dentro do jogo, cara, porque fica muito chato aquelas armas vanilla do, do jogo original, aquilo enjoa. Isso aqui traz mais armas, mais opções. O CBBE, que é o um mod de melhoria de corpo, é tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Então eu indico aqui que você instale para você parar de ver aqueles corpos feiosos do, do, do jogo original é bem chato né cara você quer uma, uma textura melhor para o corpo dos NPCs e para o seu personagem o CBBE vale super a pena aqui pessoal é mais um pouco o seguinte você vai ter mais texturas aqui dos personagens então aqui ó full lip tint masks é o seguinte é, é bocas mais bonitas é, mais coloridas, entendeu? É, é algo desse tipo. O, essa, esse amarelinho aqui, Apache Sky Hair, é mais opções de cabelos para você escolher no seu personagem. Alguns NPCs vão aparecer com cabelos novos dentro do jogo e por aí vai. Esse Bidin All In On é o seguinte, é, ele muda alguns personagens dentro do jogo. Por exemplo, a Lydia. Ele muda a Lidia, a Lidia original eu acho ela horrorosa, acho bem sem graça, entendeu? E esse aqui ele muda e fica muito legal Lanterns of Skyrim, não é nada mais nada menos que ele vai colocar dentro do seu jogo Algumas lanternas ao longo da, das estradas, perto de cidades, até dentro das cidades, entendeu? O Kings of Hell é o seguinte, quando você estiver na guerra civil e tal Aí você vai, realmente vai sofrer de ter escolhido um lado Sempre vai ter patrulhas para te achar, vai ter novas raças, novos é, chefões aqui, ó, mais armas e um monte de, de desafios aqui ao longo desse mod. Isso naturalmente você vai perceber dentro do jogo, tá? E é muito legal, cara, vale muito a pena. É o seguinte, agora a gente vai entrar um pouquinho em mods de natureza, que melhora muito a natureza do jogo. Eu instalei um aqui que depois eu até vou ver a relevância dele, que é mais árvores em high run, mas ao mesmo tempo eu instalei aqui ó, mais árvores nas cidades. Então fica muito mais bonita as cidades com mais árvores, entendeu? Não tem muita diferença desse aqui para esse, o um trees in run para o um trees in cities. Então eu recomendo que você instale esse aqui, more trees in cities. Eu instalei, pessoal, vários mods de florestas e de ambiente para que um fosse complementando o outro. Eu ainda, eu ainda estou achando a melhor ordem de carregamento, mas eu vou indicar aqui os que eu deixei instalado. Eu instalei aqui, ó, Traverse the Other Wilds, que é para aumentar mais florestas e tudo mais. Origin of Forest. Esse Orange of Forest aqui é muito bom, cara. Traz uma realidade muito legal. Lush Aspen Trees Green 4K. Isso aqui, as fo a folhagem das árvores vai ficar mais esverdeada. Tem uma opção das folhas mais amareladas, como se fosse um tono. Aí fica a critério de vocês escolher qual que você quer. Nature of the Wildlands. Mais florestas também, acrescenta árvores. Algumas graminhas e tudo mais. Vanilla grasses. Isso aqui para mim é essencial, pessoal, porque ele pega as gramas do, da versão original do jogo e traz uma nova versão. Folhas, como grass aqui, ó, como, como mato, né, como grama. Leaves as grass também é como se fosse folhas espalhadas no chão, como se fosse uma grama. É mais um, uma opção para deixar o jogo mais bonito. E Leaves as Grass, Orange of Forest. O que, que acontece? Esses dois eles se complementam, tá? Em alguns locais que esse primeiro não aparece, o segundo aparece. E pelo tamanho dele, cara, eu achei que valeu muito a pena, sabe? a experiência do meu jogo. Fantasy Flora Takeover é como se o mato tomasse conta de algumas partes de Skyrim que normalmente não tem grama. Você vai ver que agora vai passar a ter. É, realistic Grasses Overhaul Mais mato Cara, eu acho que é incrível Esse tipo de mod Porque, cara, deixa o jogo muito mais legal tá? Clef aqui Clever Chef, I.O É o seguinte, pessoal Ele vai pegar todas as cidades do jogo E ele deu uma repaginada Em todas as cidades Vocês viram no início do, do meu vídeo aqui Que o White run está totalmente Diferente do que vocês estão acostumados é esse aqui que transforma as cidades numa coisa diferente. Você vai ver estandartes espalhados pela cidade, algumas esculturas novas, cara, vale muito a pena, é muito legal esse mod. Em Acid Lights, and Effects, cara, eu considero que esse aqui é um dos mods mais legais para quem não consegue usar o um NB. O NB a gente só consegue usar ele no computador, no jogo de PC. Agora, para o Xbox, para o Playstation, esse aqui é muito legal. Por quê? É, é luzes mais bonitas, a forma de iluminar dentro de uma casa, você vai ver raios de luz entrando numa casa, uma fogueira, como que ela ilumina o um ambiente. É mais ou menos nesse sentido. Obsidian Weathers, é as estações do ano, tá? Isso aqui muda como as estações do ano funcionam, ventania e tudo mais, muito legal também. Agora teve alguns que eu instalei aqui, que são só mods de sons. Elder Ring Misc Sounds, quando você pega alguma coisa ali do seu Misc dentro do seu inventário, vai fazer os sons do Elder Ring. Audio é sound effects de armas, são novas formas de você escutar as armas, como é que ela bate, o barulho das armas como um todo. Esse aqui, gente, ele é essencial para vocês. Dungeon Sounds Overall. Quando você está numa dungeon, cara, porra, pensa no medo que dá, cara. Começa a aparecer uns sons muito marcados. Os sons que vocês nunca ouviram, vale muito a pena. O XP32 aqui, ele vai trazer mais opções do corpo dos personagens poderem se movimentar. Ele é pré-requisito para vários mods que envolvem movimentação de personagem. Então isso aqui é essencial, tá? O mesmo de baixo aqui, tá? Que é só algumas correções de script. O Leviathan Animations All-in-One é o seguinte. A forma de que o personagem segura uma arma, a forma que ele segura um escudo, é, o jeito de andar, de correr, tudo isso muda com o Leviathan. O Leviathan Animations Two-Handed eu achei legal, tá? Isso aqui é a forma dele segurar uma espada de duas mãos, ficou muito legal dentro do jogo. Dot Cross o que, que é isso, gente? Sabe aquela mirazinha do Skyrim, que eu acho horrorosa? Ele substitui a mira para que seja um, um pontinho, uma bolinha, tá? Então fica muito mais legal, fica muito mais bonitinho, mas é, fica, o jogo fica mais realista, tá? fica mais imersivo. Realistic Water, para melhorar a qualidade da água. Aqui vocês vão ver vários Populated e o nome das cidades aqui. Isso aqui é só para aumentar o número de pessoas dentro da cidade. Vai trazer mais vida para as cidades. Super indico, tá? Vai passar vários aqui. A gente vai pular. Aqui é o seguinte, pessoal. Usar vários anéis. Você pode usar vários anéis. O Creation Club Better Survival Mode aqui, ele melhora a questão do Survival Mode. Fica mais difícil. Então é muito legal. Vale muito a pena, tá? Uma coisa que eu acho super chato no Skyrim é que tudo tem peso. Eu acho que essa mecânica no Souls-like é muito mais legal. Ele só conta o peso para aquilo que você está equipado. Você pode carregar um milhão de coisas dentro da sua bolsa. O que importa é o que você está ocupando ali dentro do, do, do seu inventário, como você está usando. Então eu instalei dois aqui. Você ajusta o peso das armas e alguns itens sem peso, como... Weightless Fish tem tem outros modos aqui para baixo esse aqui gente Skyhud é muito legal cara ele vai mudar a forma que o seu hud vai aparecer a vida mana stamina vai aparecer empilhado no lado esquerdo pô muito legal tá o mapinha ele já aparece embaixo em vez de ser em cima ele é mais compacto ele é mais clean é muito legal o de baixo aqui, Immersive Mouth and Teeth, é a boca. Boca dos personagens refeita. Bandolier, cara, super legal. Porque vai ser mochilas e algumas bolsinhas que você pode usar. Vai ter esses itens novos no seu, no seu jogo. Super recomendo. Esse aqui, cara, super recomendo. Esse aqui eu instalei só pra brincar. Hunter Treehouse e Skyrim Catedral. Vai aparecer uma, uma casinha, tá? De, de caçador. E umas catedrais dentro de Skyrim para vocês, mas não tem nada demais, Tá aqui embaixo, pessoal. Tem mais algumas aqui sobre plantas. Draco 3D, plantas em xerubes, são aquelas graminhas, sabe Aquela, aquelas matinhas menores? É isso aqui que ele faz. Tá vinhas aqui, ó. Vine, Maple, Redone é mais aquelas vinhas que aparecem em muro em pedras, entendeu. Essa Ninja Magic Grass também é para mais questão de gramas né, dentro do jogo. Vocês estão vendo tanto que eu gosto de gramas no jogo. Archer Skill Set. Isso aqui muda a forma como que você vai usar o Arco e Flecha, tá, pessoal? Aqui embaixo vai ter mais aqueles modos que eu falei sobre cidades. Movimento em Behaviors, em Assets, é o seguinte. O jeito que o seu personagem se movimenta em combate... A, a forma de punhar uma arma, de bater com a arma e tudo mais, tá? EAD, Every Attack Different, cada ataque que você bate, ele não vai ser a mesma animação Vai ser uma animação diferente de cada ataque que você der Esse aqui é mais um modzinho para tirar o peso das coisas Que eu acho muito chato você não poder carregar as coisas por causa de peso, saca gente? Daedric Shrines, isso aqui é uma reimaginação dos Shrines das Daedras, né? vai ter uma, algumas mudanças em texturas, o jeito que os Shrines são. Immersive Patrols, você vai achar mais patrulhas, tanto dos Talmor como dos Imperiais, como qualquer outro tipo de patrulha dentro do jogo. Agora, mod que eu já falei é aqui dentro do canal, racial body morphs, cara, esse, esse mod é incrível, ele muda o tamanho do personagem de acordo com a raça então se você é um orc, cara, você vai ser gigante, uma montanha de músculo, um high elf é magro, mais magro, mas é grandaço e por aí vai, vai mudando cada personagem de acordo com a raça eu instalei mais um aqui, Realistic Hifting Lights, quando você está em Riften, você vai ter algumas mudanças na iluminação de Yggdrasil Sound Effects, ele muda vários sons dentro do jogo, vale super a pena. Esse Mystic da Edric Armo, and Weapons, é o seguinte, aquelas armas da elas vão ficar diferentes, elas ficam com um tom azulado, e meio que brilhante, muda a forma que é. Explore, Travel e Citizen e esse aqui, The Ruins, eles adicionam, pessoal, ao longo de Skyrim, algumas coisas legais. Essas estruturas gigantescas vocês vão ver ali perto de White Run, um, um exemplo dessas, desse tipo de estrutura é muito legal. Esse Forfe Unknown's Armory é mais armaduras para dentro do jogo, super recomendo que a gente vai ficando... De saco cheio das armaduras originais do jogo. Divergência também são mais armaduras. Esse aqui, Ultimate Dodge Mode, é um mod que adiciona a cambalhota, né? Como forma de você se esquivar. Violence é basicamente, pessoal, o jeito como você finaliza o seu, o seu inimigo. Vai ter mais que um moves e tudo mais. Vale super a pena também. Movimento combate overall é como o combate funciona dentro de Skyrim, vai, vai ter alguma mudança dentro do combate, tá? Aqui a tradução de Skyrim, especial e de... E aí a gente encerra a minha lista de mods para os consoles, pessoal. Não se esqueçam, pessoal, de comentar aqui embaixo se eu deixei de colocar algum mod de consoles que você tem aí no seu... Game e eu não citei aqui. E não se esqueçam de comentar o que, que vocês acharam da minha lista, se o jogo de vocês ficou mais legal após instalar essa lista de mods aqui. Beleza, pessoal? Se inscreva aí no canal, não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço para todos, tchau, pessoal!